E aqui na França a gente conheceu a Aline, empreendedora brasileira que criou um negócio super disruptivo e escalável na Suécia, a Saga Airfare. E se você quer conhecer mais sobre isso, confere aí. Então Aline, eu queria que você contasse pra gente o que, que te levou a empreender na Suécia e a criar esse negócio que você criou. Oh, na verdade foi uma necessidade local, porque eu fui ao pé na Suécia. Então, a o que, minha... que é ser au pair? Conta pra gente primeiro Au pair, é você pode dizer que é um programa como se você fosse para outro país para ser babá. A grande diferença é que o programa de au pair geralmente ele, ele, é regular, ele é regulamentado e tem algumas regras que você tem que seguir, porque a ideia é como se fosse um intercâmbio a trabalho. Só que você vai, você mora junto com a família, você tem a experiência da vida local, mas você também ajuda, você trabalha, mas você também estuda o idioma do o idioma local. Então, então você foi ao pé para poder aprender um outro idioma. Você isso. foi para a Suécia. É, mas não só para aprender outro idioma, claro que, que também na Suécia eu consegui melhorar o meu inglês e o meu sueco. Consegui aprender sueco, né? Mas a ideia também é de ter aquela vivência ali da cultura local, né? De como funciona, porque é um país completamente diferente do Brasil, né? Então essa experiência cultural foi mar maravilhosa. Aí você foi ao PR e o que aconteceu que te movimentou, assim, que te mobilizou para criar a empresa? Eu dei muita sorte de ter, de ter uma família boa, é... só que teve muitas histórias de muitas amigas que eram acabaram pegando famílias que acolheram que foram muito ruins assim, famílias que e saíam e não não deixava comida para o perto, passava um mês viajando, não deixava nem a comida nem dinheiro para comprar e faz parte do programa da família pagar a comida, né? E, e de outras histórias de o perto sendo explorada, fazendo -se trabalhar mais do que deveria, com coisas que está completamente fora do programa então isso acabava revoltando muito porque como no máximo eu lá como au pair, o máximo que eu conseguia fazer era conversar tentar arranjar outras famílias ajudar né acolher de alguma forma mas você não tem muito que você pode fazer né então com essa revolta que eu falei não, não não é possível tem que ter alguma coisa que foi aí que surgiu a agência que é uma agência de alper mas a ideia é que a gente consiga ter, dar uma filtrada nas famílias também né ter assim Fazer com que a família tenha e a gente tenha certeza que a família entende o programa. Aí é, proporciona uma experiência melhor para quem está indo e também para a família, Exato, no... exato. É. Porque é claro que tem Alpers que também acaba fazendo coisas que é fora do programa. Então é sempre uma segurança maior para a família também, né? Porque a gente faz a checagem da Albert, quanto a checagem da família. Que a ideia é que o programa, se é bem feito, é muito legal uma experiência que é muito legal. Só que se se a alper pega uma família ruim ou a, ou a família pega uma alper ruim acaba estragando, inclusive o próprio país. Assim, a experiência da alper com aquele país vai ser outra. se assim. a experiência como com a Host Family, né? com a família que acolheu. se não for se não for boa. Então essa foi a ideia, assim, da gente conseguir fazer uma filtragem melhor dos dois lados. Né? E como é que é o modelo de negócio, assim? Que qual é o valor que vocês geram? Você explicou, né? É... Você conecta as pessoas que precisam de alper e as pessoas que querem ser alper. Sim. E como é que funciona o seu modelo de negócio, o seu business assim? Né? A gente tem uma taxa que a família paga. Então, claro que a, a gente tem também uma taxa que o alper paga. Que na verdade, até o momento a gente fez várias promoções, e deixou gratuito para o alper. Mas a família, a taxa da família também é uma taxa maior que é para fazer esse assim, medinho, né? para achar o alper porque são pairs que vêm de vários países, pode ser gente de qualquer país, então tem um, um processo maior, né, para fazer, para achar o pair, As famílias elas são na, estão na Suécia, então é, é diferente, o, né, o tanto de trabalho para cada lado. Então a gente tem um, a família paga e é para a gente fazer um, fazer o um médico com algum pair. Aí tem Suécia. um site, Isso. qual é o site? é saga saga alper service saga alper service é, .com a pessoa que tem interesse ela entra lá, ela vai preencher um cadastro básico, né? E a família também consegue fazer isso? Sim, tem tanto para família quanto para o Alper, eles podem fazer um pré-cadastro pelo site. E a gente, no pré-cadastro, a gente já avalia se ela está dentro das regras, para ir para a Suécia, porque tem algumas regras do país para ser Alper, se a pessoa tá indo e precisa solicitar vista de Alper. Então ela precisa ter entre 18 e 30 anos tem algumas outras regras que no então, site tem tudo de... isso é legal para quem tá querendo buscar a vida na Suécia né é, existe a possibilidade de conquistar um visto para o pé quem não tem visto não tem cidadania não tem nada você consegue para isso sim exatamente foi como eu fui né eu legal. não tinha visto para nada e nem muito menos dinheiro para pagar um curso para ir né então essa para mim foi a, a maneira que que linkou mais a questão da cultura e também da falta de grana para poder ir para fora e ter essa experiência. Viabilizou, né? Então, muita Diabilizou. gente senta hoje, tem muita gente que chora né? na, na crise, fica lamentando, lamuriando problemas. E eu acho que você fez diferente, né? Você teve as dificuldades, mas você procurou entender quais eram as possibilidades diante das dificuldades que aconteciam. Né? É, né? Exatamente, foi bem nessa mesmo, eu descobri do programa procurando formas de, de ir para a Europa ou de, de ir para outros países sem dinheiro. Maneiro. Né? Foi a e, e como é que você fez para abrir o negócio lá? Assim, né? Muita gente pergunta sobre a burocracia em outro país, quais são os trâmites legais para vencer essas dificuldades. Como é que você fez isso? Como é que funciona isso lá na Suécia? Então, quando eu abri a empresa, eu ainda tinha meu visto Estava terminando na verdade, o meu visto de Altair e eu estava adquirindo meu visto de trabalho com uma outra família, que eu comecei a trabalhar com eles full time. Só que, como eu tinha o meu. Na Suécia é assim: se você, pode, você tem o um visto para um ano, você pode solicitar como se fosse o CPF sueco. Com esse número você tem acesso a tudo, a curso de sueco gratuito, ao sistema de saúde como se fosse um sueco. Uhum. Então como eu tinha esse número, eu pude abrir a empresa, tirar minha identidade sueca e abrir a empresa. Foi bem simples, na verdade, o custo da, do tipo de empresa que a gente abriu que é essa empresa de parceria, é bem baixo, 900 coroas suecas. te dá quanto? dá uh, Vou colocar para euros daria mais 90, ou menos uns 90 euros, euros, que dá uns 450 foi. reais por aí, por aí é para abrir. E esse é, é assim: é o só que você precisa de início. Assim. E aí, depois disso, o mais difícil é depois. Na verdade, abrir é bem simples. É. Tem várias, vários órgãos na Suécia que te ajudam a abrir, a empresas no início. Então, isso na Suécia tem bastante consultorias que fazem isso até de graça. Só que depois para descobrir como que funciona para pagar os impostos, é tudo em Sueco, tem muita coisa em inglês também. mas quando você vai começa a entrar no detalhe ali né, de como pagar o imposto, tem que fazer uma ligação, aí começa as coisas ficarem né, mais difíceis porque você tem que, tem que ir, ir descobrindo as coisas em Sueco, traduzindo ali, então essa parte do depois foi foi bem mais difícil de aprender. aprender a língua local, eu acho que é um fator crítico também, né? É, é importante, porque assim, na Suécia, todo mundo fala, quase todo mundo fala inglês, é bem fácil de você sobreviver lá com o inglês. Só que o idioma do país é sueco. Então, realmente para você se integrar, para ter mais legitimidade também, né, na empresa, quanto mesmo na vida social, você precisa aprender o idioma, né? Então, e faz parte, né, você tá no país no país deles. O mínimo é você pelo menos se esforçar para aprender. Você pode fazer o curso de sueco de graça. Tem tantos outros cursos que você pagando um pouquinho ali você faz. Tem tantas coisas online, vídeos, cursos. Poxa, se tá lá, por que não, né? Justíssimo, né? Tem que ser. Tem que correr atrás também. Exato. Fazer por onde. Exato. É, e dentro do seu negócio, né? Dentro do que você viveu até agora, qual, o que você enxerga que são os obstáculos para crescer? Uh... Eu acho que para crescer a questão do imposto é é bastante, porque conforme você vai crescendo, se assim, você precisa de funcionários, essas coisas na Suécia, é bem caro ter um funcionário, você paga bastante imposto, tem que garantir, normal, né, tem que garantir toda a estabilidade mínima, ali, de pensão, de férias, e o desconto de imposto, por exemplo, para gente como empresa, é quase 32% em cima do salário da pessoa e além disso a gente desconta a porcentagem que pode chegar até 30% do funcionário né? então tem a parte empresa, a parte funcionário mas tudo junto dá mais de 60% do salário né? que vai para imposto então é essa parte financeira assim, é, conforme você vai crescendo a precisa de funcionários começa a ficar mais complicada e eu acho que também a questão mais do né, dessa do idioma, de estar tá mesmo ali sabendo o idioma conforme você vai crescendo, mais família suecas, mais né, gente, você vai ter que ter uma parte mais forte nisso, mas eu acho que basicamente o mais difícil é essa questão mesmo de, de imposto, de entender certinho como que funciona tudo, basicamente. Yeah, então é bem possível de, de, de continuar o crescimento, né? Sim. Porque assim, a gente reclama de pagar imposto, é claro, como muitas vezes a gente reclama quando não retorna pra gente isso, Sim. né? Mas tem um amigo meu empresário que fala assim, cara, um dia eu quero pagar um milhão de reais de imposto Sim. por mês. Por mês. Porque, cara, significa que tá faturando muito, né? Então são. Exato. Não. Eu acho que assim, na, na Suécia, tanto como você como indivíduo, quanto como empresa. Por mais que a gente reclame que pague muito, você vê o retorno, né? O transporte é muito bom, o sistema de saúde, querendo ou não é bom, é... cursos gratuitos que você pode fazer. Eu mesmo fiz curso até de inglês na Suécia gratuito, não só no Rio de Suécia. Então, assim, você vê o retorno, né? A qualidade de vida no país é muito boa. Então, o problema não é pagar o imposto. Acho que é realmente é conseguir, né? Acho que tem uma base boa para você poder crescer, que o imposto não vai te pesar muito. Tipo, você já tem que incluir isso, né? Mas é uma parte pesada conforme você vai crescendo. Mas que é uma parte que é, que é importante. Pros dois lados. tanto para a empresa quanto para o funcionário. Né? Com certeza. E se tivesse que deixar uma recomendação para quem está em busca de trilhar uma trajetória como a sua, de meter a cara e vir para Europa, de buscar oportunidades, de fomentar o empreendedorismo, sabe, de, de se virar. O que você aprendeu nisso que você deixa de recomendação para quem está começando? Oh, nossa, aprendi tanta coisa. Mas eu acho que uma que é bem importante é que existe muita coisa, há muita coisa, muita oportunidade. Eu vim como au pair, mas tem esse tipo de, de programas que nem o Workaway, que é de você ir trabalhar de graça, mas ficar na casa de alguma pessoa. Tem tantas e tantas formas que você pode ir para fora e se jogar. E às vezes a gente pensa que é tão difícil que nem abrir uma empresa na Suécia, de início, você pensa, putz, que difícil. Mas abrir mesmo não é. Mas você tem que ter a força ali de, de manter, né? Que o depois é que, é que é mais complicado. Mas é fácil, tem muita coisa que a gente nem imagina, é só pesquisar um pouquinho que você acha muita coisa que é possível, assim. E dinheiro não é a questão. Talvez, muitos anos atrás, Fosse. Hoje em dia não é, você não precisa ter dinheiro para você poder ir para fora, para você poder ir para outro estado, para você trabalhar em algum lugar, para fazer curso em outro lugar, você precisa só ter a vontade de procurar ao procurar informação. E isso tem, com a internet, qualquer lugar assim você acha, conversando com as pessoas, assistindo os vídeos. É, legal. Essa fala, sua história me lembrou uma frase que eu aprendi quando eu trabalhava na Votorantim que falava o seguinte. É. Era tipo um mantra que a empresa utilizava, tipo, o impossível é o limite que você se impõe. Então, às vezes, a gente, cara, nada é impossível. Tantas pessoas não conseguiram conquistar é, mercados, criar negócios, às vezes mais velhos, às vezes muito jovens. A execução transforma o sonho em realidade. A gente acredita no trabalho duro, em, em executar hum, mesmo o que a gente sonha, para transformar sim. isso em realidade. Eu acho que você está começando essa trajetória Nossa, sua aí. Sim. Eu espero que você continue trilhando um sucesso tremendo. E obrigada. conte sempre com a gente. Muito, muito obrigada. O trabalho é maravilhoso de vocês. Valeu. Valeu mesmo. Obrigado pela Foi. atenção e por nos receber aqui, né? em Paris. A gente está cada vez mais global. <risos> Pô, Nossa, entrevistando é. uma pessoa da Suécia. Quer dizer, no Brasil, que tem uma empresa na Suécia e em Paris. Globalização é, Nossa, é, né? é tudo. Mas esse aqui é o um negócio, né? Graças a Deus a minha empresa eu posso trabalhar de qualquer lugar. Essa é uma grande vantagem e é, era uma coisa é. que eu queria muito. Né? Negócio digital, tipo o nosso também, muito bom. É.